Fala galera eu sou Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal no vídeo de hoje nós vamos falar do seguinte vamos pensar aqui voltar a estudar o violão pensando nas três primeiras cordas aqui e nós vamos fazer um trabalho de acordes aqui que eu quero trabalhar com a, a tônica a sétima maior e a sétima menor a gente começar a ter uma noção de como que a gente pode trabalhar com isso pensando nessas três primeiras cordas um exercício muito simples, até para quem está começando o violão, para quem já toca, mas é bom você ter esse entendimento. Você pegar aqui ó o dedo 1 um aqui, colocar ele aqui na segunda casa, dessas três primeiras cordas aqui, ó. Assim, nessa forma aqui, que é uma forma bem simples de montar um acorde, nós temos um acorde de ré com sétima maior. Aí você se perguntar onde é que está a sétima nesse acorde, a sétima maior. O que é um ré com sétima maior? Vamos pensar na formação dele. ó. Aqui em cima, na terceira corda, nós temos a quinta, que é o Lá, a quinta do Ré. Aqui na primeira corda nós temos o Fá sustenido, que é a terça do Ré. E aqui, ó, na segunda corda, nós temos o Ré bemol, ou o Dó sustenido, que é a sétima maior do Ré. Agora nós vamos pensar só na segunda corda, tá bom? A gente está com o dedo aqui nas três cordas, mas vamos pensar só na segunda agora. Vamos isolar ela. Se a gente pegar e colocar um dedo aqui na frente, chegar uma casinha para frente, ó, nós temos a tônica, que é o Ré. Correto? E aí volta para essa pestaninha aqui. ó. Nós temos a sétima maior, que é o Dó sustenido. E se a gente voltar mais uma, nós temos o Dó sustenido. Que é a sétima menor do Ré. Por isso que o Ré 7, a forma do Ré é essa daqui, ó. Que é a sétima menor. Tendo essa forma aqui, essa pestaninha aqui, ó. Nós temos tônica aqui na frente. Sétima maior. Voltando uma casa. E sétima menor. Voltando mais uma casa. Vou mandar aqui agora mais um pouquinho para frente aqui, ó. Na quarta casa, a mesma pestana, ó. Pega o dedo aqui, quarta casa, pega as três primeiras cordas. Vou usar o mesmo raciocínio. Ó. Aqui na frente eu tenho a tônica. Mi maior. Se eu volto uma casa na segunda corda, hein? eu tenho a sétima maior. Mi com sétima maior. E se eu volto mais uma, eu tenho um Mi com sétima menor. Que seria o um Mi 7 também. Vamos dar mais uma casinha pra frente? Pega o dedo, pestaninha aqui. Na quinta casa, eu vou colocar esse dedo aqui, ó, uma casa para frente na segunda corda. Aqui eu tenho um Fá. Fá maior. Se eu volto esse dedo aqui, uma casa na segunda corda também, eu tenho um Fá com sétima maior. Se eu volto mais uma casa aqui na segunda corda, eu tenho um Fá com sétima. E aí se eu continuar andando, eu vou ter que Sol... O teu Lá, o teu Si, o teu Dó. É importante fazer essa prática para você começar a descobrir onde estão as notas na formação do acorde. Se você forma um acorde aqui, você vai saber aonde estão as notas, os intervalos, a quinta, a tônica, a terça. E aí quando você precisar montar um acorde diferente, você sabe onde você pode movimentar. Então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho aí e vamos embora para a próxima aula. Valeu!